Boa tarde, pessoal. Quero passar para vocês aqui um material que muito me ajudou no entendimento da teoria das ondas de Elliot. Né? Uh, tem uh, três livros aqui. Então, esse é o original do Robert Prester, né, o americano. Aqui a tradução em português. Que, para quem né, não, não domina tanto o inglês assim, eu prefere o português. Existe também uma, uma tradução. Essa aqui é a Bíblia. Do, do, da teoria das ondas de Elliott, o Prester foi o principal, é ainda né, o caráter tá vivo, o principal discípulo é, do, do Elliot e ele tem assim, um baita trabalho com muita assertividade na, nas previsões que ele faz e esse terceiro livro aqui do Steve Sinclair é, né, aprenda isso o Elliott Waves em, em menos que 48 horas tá, é um exagero mas é um livro assim, que me deu a habilidade imediata de sair fazendo contagem e conseguindo fazer trade. Tá? Esses dois aqui, aliás, esse aqui em duas versões de idioma, ele é a Bíblia, ele tem todos os conceitos, né? a pessoa consegue operar, mas o, esse aqui do, do Sinclair é muito mais direto, muito mais prático. Né? E, então o que, que acontece? É, a gente começa estudando pela Bíblia, Aí vai ele no Sinclair, começa a praticar, e aí a gente retorna, e as coisas começam a fazer mais sentido aqui no, no livro, na Bíblia, né? Bíblia do, do, do Elliot. Então, a combinação de, né, de, de estudar com os dois é, me ajudou muito, né? e, e, e eu espero que aí vocês também, quem queira se aprofundar, já vá com essa dica aí de como buscar recursos, tá?